Oi você que fica se estressando quando as coisas não dão certo Ou então quando elas também dão certo Esse vídeo é pra você, é pra mim, é para qualquer um de nós Que acho que é muito comum a gente se estressar às vezes Quando tem que resolver um milhão de coisas E no final descobrir que as coisas simplesmente aconteceram Talvez não precisássemos nos estressar Isso não cai na prova Oi! Oh, yeah! Eu decidi fazer esse vídeo quando eu fiquei. Inclusive, acabou de acontecer isso comigo. E confirmou que eu tenho que levar mesmo isso pra vida. É não se estressar com algumas coisas. É muito comum que no nosso dia-a-dia a, dia a gente tenha 800 coisas para fazer, ou não, a gente não tem 800 coisas para fazer, mas uma vez ou outra aparece um monte de coisas e parece que tudo decidiu acontecer naquele dia que você tinha uma coisinha a mais, um, um programinha a mais para fazer. E aí parece que tudo apareceu para você resolver antes. Dá aquele desespero, aquela angústia, não sei em você, mas em mim, na loga, dava, né? Agora não. Dava aquela angústia, um meu Deus do céu! É, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Parece que tudo decidiu, como se o mundo né, tivesse parado para conspirar contra você, como se o mundo fosse dar o trabalho de se preocupar né, em fazer tudo de ruim para você naquele dia. Quando na verdade foi uma série de, sei lá, coincidências, chame do que você quiser, mas assim, o que na verdade aconteceu é, você tem que resolver. E aí eu costumo pensar que você tem duas opções. Ou você vai se estressar e vai se desesperar e vai ter que resolver, ou você não se estressa e também vai ter que resolver. Eu costumo ouvir, aliás, costumava ouvir muito, mas muito mesmo, pessoas dizerem, é, ah, eu vou deixar de planejar, porque sempre que eu planejo, não dá certo. E quando eu não planejo, dá certo. Dar certo é muito relativo, o que é que significa dar certo ou não. Então não concordo muito com isso de planejar, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo. A ideia aqui é, as coisas acontecem e você tem que resolver. Independente se você atrasou os 15 minutos, se no meio do caminho apareceu alguém tirando uma dúvida com você, se apareceu uma outra coisa para você resolver porque seu pai ou sua mãe pediu, sei lá, e que você teve que fazer. Então você tem é, que resolver, não há muito. Reclamando ou não, vai acontecer. Aqui mesmo, antes de vir para cá, eu atrasei aqui uns 10 ou 15 minutos. Não esperava, eu tava com tudo certinho para chegar aqui exatamente na hora de gravar. Aí tá, aparece, ó, oh, tira uma dúvida aqui, olha isso daqui, ó, oh, sumiu tal coisa. Cadê o caderno com as, as instruções sobre o que eu vou gravar hoje? Não achei, não tava lá separado. Então esses pequenos detalhes me atrapalharam. Eu comecei a ficar angustiada, meu Deus, meu Deus, vou me atrapalhar vou me atrasar. E depois eu lembrei, justamente, desse vídeo. Não adianta, Lívia. Você pode se estressar nesse caminho. Quando você chegar lá, você vai chegar com os mesmos 10 minutos de atraso. A diferença é, você vai chegar de boa, porque você atrasou 10 minutos e sabe por que atrasou. Ou você vai chegar os 10 minutos ou 15 minutos atrasados, estressadíssimo, pensando 800 vezes no que você no que aconteceu para você se atrasar. Então você tem essas duas opções, de é, considerar o que está acontecendo, avaliar o que está acontecendo e se estressar, ou não se estressar e simplesmente considerar o que está sendo dito ali sobre considerar e avaliar a importância de avaliar, aí eu vou deixar para um próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo se eu juntar tudo isso num vídeo só. Eu vou cortar aqui, a segunda parte desse vídeo vai ser sobre a importância não só de planejar, mas em especial de avaliar o seu planejamento pós-execução. Beijo pessoas, boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau. Isso não cai na prova. Oi oh, yeah.